Fala galera, começando aqui mais um Verbo Mochilar e hoje finalmente eu vou apresentar para vocês o espaço do Oca Roça que é o outro espaço que o Cristiano tem aqui em Delfim Moreira com uma proposta totalmente diferente e começando inclusive pela paisagem que é bem mais rural do que aquela que a gente está acostumado a ver nas entrevistas que eu faço lá na cidade, então hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais desse espaço, um pouquinho mais dessa proposta, um pouquinho mais também dos voluntários que estão trabalhando aqui nesse espaço e um pouco das diferenças entre esse lugar e o Oka Hostel lá na cidade, lá no centro, então vou dar um rolezinho aqui com vocês, vou dar uma voltinha para que vocês entendam esse cenário e logo na sequência a gente já começa a conversar um pouquinho com o pessoal e os seus respectivos trabalhos nesse espaço. Então, vamos lá! Bom, o Victor está me mostrando um dos trampos que ele tem aqui que ele começou a desenvolver, que é a composteira. Eu vou, vou passar a palavra para ele, porque eu sou leigo no assunto e ele é a pessoa mais indicada para explicar para vocês como é que funciona. Fala aí, Vitor. E aí, gente, beleza? Boa tarde a todos. É, bom, a composteira, na verdade, né, ela tem essa, esse afim com um pouco mais na zona rural, né? Ela começou então vindo mais para a zona rural, depois vem para a zona urbana também, nas grandes cidades, né? a partir da questão da destinação do lixo, né, é, lixo residencial principalmente, o que mais tem, né? o que a gente mais consome mesmo, né, seriam os, os orgânicos, né? O orgânico então aí entraria é, fruta, verdura, é, tudo aquilo que a gente né? consome mesmo de feira, né? até mesmo de hortifruti e tudo mais. E aqui, né, como na Oca a gente tem uma rotatividade boa assim, de pessoas, né, em torno aí de 6, 7 pessoas morando, é, a questão da composteira acabou virando, né, principalmente né, para quem tem horta, para quem tem já um manuseio na terra, é meio que crucial. Né? É crucial no sentido de você produzir a sua própria terra. Né? É, além de você ter espaço delimitado para uma criação de horta, por exemplo, é, você está fazendo né, o trabalho da composteira é como você está tendo um trabalho permanente também da, da própria terra. Tá nervosa? Tô. Normal. <risos> Significa que você tá viva. Sim, respirando. Vamos lá. Bom, gente, peguei aqui mais uma voluntária. Ela estava trabalhando ali atrás na roça, mas eu pedi para que ela conversasse com vocês também. Ela é a Tatiane. Ela está aqui no Oca Roça. Há quanto tempo, Tatiane? Há duas semanas. Há duas semanas. E a Tatiane está desenvolvendo um projeto bacana, que é estar tá organizando a biblioteca que o Cristiano tem aqui. Então, eu vou começar... Essa, esse bate-papo com você, perguntando, você está gostando do que você tá fazendo? Muito! Muito? Muito! É uma coisa livre, você tem tudo a ver comigo, é uma coisa que eu sempre gostei, então... É. Foi a primeira coisa que eu me identifiquei quando cheguei aqui. Que, que legal! É eu lembro que quando a Tatiana ela chegou, ela eu que recebi ela lá embaixo no Oca Roça. Esse daqui é o seu primeiro voluntário? É, meu primeiro voluntário. Meu primeiro trabalho voluntário. E como primeiro trabalho voluntário, o que que você, você recomenda pra galera? Recomendo muito, principalmente pra galera que não sabe muito o que fazer, igual eu Só vai e <risos> sempre aparece alguma coisa que você pode colaborar que Você pode mostrar o que você sabe é, Recomendo muito, vale muito a pena Legal E quando, antes de você vir pra cá Quais eram os seus principais receios de estar fazendo um trabalho voluntário? Longe de casa, longe de São Paulo, cidade grande É, acho que é de não me identificar com o lugar uhum. De não me identificar com as pessoas, com o trabalho, de não ser. não tem nada a ver com o que eu acredito. Uh, também das horas de trabalho, eu pensava que talvez podia ser um trabalho muito exaustivo trabalho muito escravo. Trabalho escravo, eu não sabia muito o diferencial que era um voluntário, o que era o trabalho. Uh -huh. E essa era a minha meu pior medo. E de não conhecer ninguém, né? Também uh -huh. era um receio. Tá, agora, passado duas semanas, o que você que pode dizer? Dessa questão, desses medos que você tinha. Que se você vem aberto, quando você vem aberto para tudo, uhum. dá tudo certo. No uhum. fim, acabou que todo mundo que faz voluntariado normalmente vem aberto, então as pessoas estão prontas para receber, você sempre tem o um acolhimento da pessoa, do dono do, do espaço. Uhum. É tudo muito bem direcionado para você se sentir bem confortável gente deixar bem claro que o Cristiano não está atrás da gente com arma obrigando a gente a falar <risos> tudo isso daqui tá não tá não tá verdade <risos> então para você você acha que é, para uma pessoa que tem um trabalho tradicional vir para um trabalho voluntário é uma boa é uma boa muito bom até para sair um pouco do cenário de trabalho que a pessoa está acostumada para fazer coisas diferentes Legal. Acho que só o fato de fazer coisa diferente, independente do que é, mexer na horta, pintar a porta, fazer uma biblioteca, já dá uma... você amplia a sua visão de mundo e, e você melhora muito a forma que você vê as outras coisas. Uhum. Bom gente, estou aqui com mais uma voluntária, essa daqui é a Sol, uma das voluntárias mais simpáticas que eu já conheci aqui no, no Oca Roça. Uh, Sol, obrigado por estar conversando aqui com a galera e só é um bate-papo mais para conhecer o que, que você está fazendo aqui. Então Sol, primeiro eu quero entender, é, há quanto tempo você está aqui no, no Oca Roça e o que, que você tem feito junto com o Cristiano? Eu tenho dois meses aqui, uh -huh. mas foi é a segunda vez. Ah, a segunda tô voltando, vez? Exatamente. Ah, Entendi. Você Cê gostou, exato. aí você falou, vou repetir a dose. Exato. Entendi. Porque você é argentina e você falou, eu vou pro Brasil porque lá as pessoas são lindas e maravilhosas. Exatamente. Ah. Mas é verdade, eu adoro ah. o povo brasileiro. Que bacana. É verdade. Uh -huh. E no, no Brasil você tá há quanto tempo? Tem dois anos. Dois anos? Que estou. Uh -huh. Mas não vai voltar mesmo então? <risos> É, bom, é boa vontade. Vai voltar? De visita, sabe? Ah, Dá um abraço entendi. e depois continuar. Entendi, continuar. porque aí você vai. A, a sua morada agora aqui é o Brasil. É por esse momento, por esse momento estou por aqui então e sempre me sinto muito bem, muito bem-vinda aqui no Brasil Legal. e eu gosto muito. Bacana. Uhum. E qual que é o, o que que você tem feito aqui de atividade no Oca Bem, tenho feito coisas variadas assim. Inicialmente eu sou instrutora de yoga uhum. e aí a gente geralmente oferece práticas de yoga tanto para os voluntários como para os hóspedes e aí fazemos é, práticas quase assim, todos os dias e essa seria a, a coisa mais, mais forte, mas estou com outras coisas também. Está aberta para todo tipo exato, de trabalho. Exato, Tenho Inclusive, afeto. se vocês não acompanharam, se vocês não acompanham o nosso Instagram aqui do Verbo Mochilar, ele, ele, eu também postei algumas coisas referentes ao Yoga, inclusive eu fiz uma prática com ela. Hum. Quero agradecer também a Sol, porque no outro dia eu amanheci um pouquinho dolorido, <risos> mas eu fiquei bem. Mas é muito gostoso, então, as práticas, se vocês tiverem a oportunidade, façam uma prática online também. É, uma coisa que eu queria saber: é, daqui, qual que é a parte que você mais gosta de estar no Oca Roça? No Oca Roça. É, assim, uma das minhas, tem muito a ver também com uma das minhas buscas, que é um estilo de vida diferente um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida de cooperação, de comunhão, de troca, de aprendizado em conjunto. Isso é o encontro aqui. Legal. Assim, é uma, uma vida em comunidade, é, todo mundo dá o melhor que tem, todos temos uma coisa pra ensinar e com certeza todas coisas para aprender. Legal. É, porque você, do, dos voluntários aqui, você é a que está mais tempo já aqui, né? Uh -huh. Ou Sim. seja, você é a voz da experiência. Uau! O que você fala é lei aqui. Uau! <risos> Mas do, do que você tem visto de voluntários que vêm e que vão, o que, que você é, pode tirar de cada um que você conhece Uau. aqui dentro? Os encontros são tão intensos, todo mundo tem muita bagagem, né? Somos todos muito diferentes e então são encontros de às vezes uma semana, duas semanas que a pessoa fica. Eu dessa vez tenho ficado mais tempo, então vejo o mundo, o, o pessoal continuar. Mas aí essas, nessas duas semanas se produzem um encontro muito assim, parece que um encontro de alma, sabe? São encontros muito intensos, você conhece muito a pessoa e, e aprende muito, é, assim, eu acho muito enriquecedor, Legal. muito enriquecedor. Bacana! E para quem quer vir como voluntário, o que, que você recomenda para o pessoa? Ah, eu recomendo vir, conhecer, sentir e com certeza vai ter uma coisa que você possa doar de você mesmo. Que bonito! <risos> com essa bela mensagem, eu deixo o recado da Sol para vocês aí que querem começar um trabalho voluntário, vem para o Roça também. <risos> Estou aqui com a última voluntária aqui do espaço. Eu deixei ela por último, na verdade, porque ela está com o um ânimo mais fresquinho, porque ela chegou recentemente aqui no Oca Hostel. É, é a Karen. Karen, vou pedir para que você se apresente para o pessoal, falar de onde que você veio e o que, que você fazia na civilização regular. Tá, meu nome é Karen Coqueiro, tenho 23 anos. Em São Paulo, eu sou paisagista e jardineira. Então fico meio à mercê de ficar cuidando dos jardins alheios. Uh -huh, que é uma delícia. Uh -huh. Pra quem gosta, que é um paraíso. Nossa, então você veio pro lugar certíssimo. Nossa, cara, e você já começou o seu trabalho já aqui? Já, super. Uh -huh. uh, eu tava ajudando o Vitor uh -huh. com os temperos, com as, com as frutas, e depois agora eu peguei agora os canteiros pra arrumar. Então dá uma limpada, porque a última pessoa que deixou cresceu bastante matinho, ervas naninhas. Então limpei tudo, carpinei e agora vou colocando novas mudas. Legal. Com uma entrada, né? Fica uma coisa bonita. Entendi. E o que, que você esperava quando você se aplicou pra esse trabalho voluntário? Eu que fugir da obrigação, né? Essa aqui é a é real. da obrigação. Porque São Como Paulo... Como toda pessoa. Exato. Uhum. São Paulo te obriga, querendo ou não. Uhum. Ah, você tá tipo 50 horas por dia fazendo alguma coisa. Eu já tava tipo, quarentena, não deu pra me trabalhar, tipo... Como eu vou na casa das pessoas como paisagista, tem que medir, tem que ter contato com as pessoas. E não tá tendo isso agora. Não dá, né? Não dá pra você ir lá. Mesmo com todos os cuidados, as pessoas ficam meio com medo. Eu também. Então eu fiquei parada, praticamente, só cuidando de hortas de amigos ou casas de amigos. Então pra cá, falei, meu Deus, mãe de queira. Amo. Eu amo montanha. Então vem para pra cá, é isso. Colocar a mão na massa e conhecer pessoas novas. Legal. E você já conhecia o espaço de... Você falou mantiqueira, você já conhecia a mantiqueira, então? Já conhecia. Entendi. Eu praticava montanhismo, então eu já subi o marinho, o marinhozinho, faço algumas trilhas. Então... Aventureira. <risos> Quase isso. <risos> então, quando o Victor falou comigo, ele disse não, tô na mantiqueira, que é mó legal. Não pensei duas vezes. Legal. Eu comprei a passagem, conversei com o Cris. E tentei vir o mais rápido possível E se conhecer. fosse para você mandar um recado pra galera em São Paulo que tava preocupada com você de Tipo, ai meu Deus, você tá indo pra um lugar que você não sabe Você trabalha como voluntário você não vai ganhar nada O que que você vai mandar de recado pra galera? Nossa, eu nunca fui tão feliz de largar tudo, <risos> obrigações, ir pro mato Tipo, tomar café e sentar na rede, olhando para montanhas Tipo, eu entendo a preocupação de mãe e amigos mas no final das contas é a melhor coisa uhum. e ser voluntário de você ajudar e tecnicamente ter isso em troca é muito mais válido do que você tá trabalhando em outro lugar e tá recebendo. Legal. Então, sem arrependimento. Nossa, sem nenhum arrependimento. Estou pensando até não ir embora. <risos> não me arrependo de nada. De nada. Legal, é isso aí. Bom gente, estou agora aqui com o Cristiano, se você não conhece o Cristiano, vou pedir para vocês voltarem alguns vídeos atrás e vou inclusive deixar aqui no YouTube o vídeo no qual ele apareceu, que eu fiz a entrevista com ele. Ele é o proprietário do espaço aqui do Oca Roça e também do Oca Hostel lá embaixo. Cris, para começar, eu queria saber de você é, qual que é o diferencial em relação à questão de espaço aqui do Oca Roça para o Oca Hostel? Eu considero que... Para o turismo, né? o turista que quer conhecer uma cidade mineira tradicional, é, a igreja, os lugares da praça, o tipo de vida que eles levam, sugiro o Oca Hostel, né? É um lugar que está dentro da cidade, para quem quer fazer passeios noturnos também, tem a cervejaria, lugares para conhecer. Agora, para quem quer ficar mais na natureza, em contato com a natureza, eu recomendo aqui. O Oca Hostel é um ambiente que você está introduzido na, no centro né assim da natureza tem montanhas em torno de nós aqui você tem essa sensação de estar tá numa numa roça né por isso não literalmente né é. <risos> e se a gente fosse é, para porque aqui você recebe tanto a parte dos voluntários quanto também a parte turística então as pessoas quando elas vêm para cá elas podem se hospedar é, a galera que normalmente fica aqui como voluntariado, que tipo de, de trabalho eles fazem aqui? Então, a gente desenvolve vários projetos, né? É, eu trabalho com turismo e terapias ao mesmo tempo. Então, o turista ele tem a oportunidade de fazer aulas de yoga, de receber um atendimento psicológico, de receber um reiki e assim por diante. E os, e os voluntários que estão aqui, eles me ajudam com o um plantio, né? A gente tem horta... É, com algum, alguns legumes, verduras, tem também a, a, os jardins. Nesse momento agora a gente está com a paisagista, uma pessoa que trabalha com agro, agro, agrofloresta. Né? E aí, assim, é, fora isso a gente tem o um espaço, e para o espaço a gente trabalha muito a questão de decoração, a gente procura manter alguns temas para o lugar, né? então sempre está alterando, fazendo arte, e, assim, é claro que o foco maior aqui, como é, é receber clientes, hóspedes, né, que querem fazer tratamento, então a gente recebe alguns voluntários que também estão envolvidos com essa questão de terapia. Uhum. E que tipo de tratamento você faz aqui? Então, é, é, é... varia de acordo com o momento, né, mas assim, a gente já tem alguns é, profissionais que são parceiros, então a gente tem atendimento de acupuntura, tem reiki, massagem, vários tipos de massagem, tem a própria yoga também, é o atendimento psicológico que eu faço, né? Eu faço acompanhamento terapêutico em trilhas também, o acompanhamento é, online, né? A distância e, e o atendimento é, que a gente chama de terapia guiada, né? Uhum. É, no hostel você perguntou se assim, a diferença lá, assim, geralmente eu tenho um voluntário para me ajudar com a questão mesmo de receber alguém, né? E também geralmente o, o voluntário que está lá, ele é mais envolvido com a parte de, de marketing visual, é, digital, né? Faz essa você, por exemplo, veio e esteve lá porque é o lugar mais adequado para você trabalhar com edição e que exija mais a internet também. Uhum. Agora, se você fosse colocar para você, Cristiano, o que, que você prefere? Ficar lá embaixo, no, na cidade, ou ficar aqui com a galera no Roça? É, eu, eu prefiro o Roça. <risos> a cidade, ela também tem as suas vantagens, mas uhum. eu, já, eu prefiro estar mais próximo da natureza. Se eu pudesse, eu estaria até no chalé, que é um outro espaço nosso, que é totalmente ermo, assim, bem distante da, da cidade. Mas aqui já me, me satisfaz bastante, é um lugar que é tranquilo, é bem alto, então assim, não tem acesso, né? As pessoas que estão aqui são porque foram convidadas, então... <risos> assim, eu acho que fica mais, mais legal. De... Legal. Então, trocou definitivo. É, eu acho que agora... Aqui é a sua morada. É a minha morada. <risos> Bom galera, então é isso. Finalizando aqui mais uma temporada do Verbo Mochilar. Quero primeiramente agradecer a vocês que seguiram o nosso trabalho desde o começo tanto lá nos vídeos da África, quanto aqui de Delfim Moreira. Agradecer também o pessoal aqui de Delfim Moreira, que foi super bacana, me recebeu, me ajudou com as filmagens em todas as entrevistas. Agradecer ao Cristiano, principalmente, por ter cedido todos os espaços aí para a gente estar tá utilizando como cenário. Espero que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho, porque eu quero continuar esse trabalho voluntário, por enquanto eu não tenho um novo destino, mas enquanto a gente não tem um novo destino, a gente já vai preparando para a próxima jornada. E eu espero que vocês continuem com a gente também nessa nova empreitada, porque eu não sei qual que é o destino, mas eu sei somente uma coisa e eu tenho certeza, que é, viajar é preciso, viver uma necessidade. Vejo vocês na próxima temporada. Até mais!